Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste domingo a igreja celebra a solenidade de Cristo Rei do Universo. É o último domingo do ano litúrgico. No próximo domingo se inicia o ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. No final do ano o reino litúrgico a igreja reconhece que se existe um rei que governou durante o ano, este rei é Jesus Cristo. Mas é um rei diferente, um rei que não governa com poder, não tem exército, um rei crucificado. Como esse rei governa? Os verdadeiros governadores não precisam de exército, nem de armas. Quem precisa de armas para governar é fraco. Ele não vale nada. A verdadeira autoridade se apresenta desarmada. Quem necessita de um revólver na cintura para ser gente... Este não vale nada, porque quem vale é o revolta. Quem vale é a arma. O Papa Francisco é a maior autoridade do mundo hoje e não tem exército. Mas a sua palavra ela é muito mais temida do que a palavra daqueles que têm armamento atômico. Como o Cristo, Rei do Universo, governa. Ele governa a partir da cruz do amor, a partir da misericórdia, do perdão. Não a partir da força, do poder. São Francisco de Assis também buscava governar o mundo a partir das guerras, a partir do armamento no seu tempo. Mas foi quando abandonou este caminho que começou, de fato, a governar. A partir do Evangelho e a partir de Jesus. E como o reinado de Francisco continua até os dias de hoje com a força da minoridade, da fraternidade, da simplicidade. Ele aprendeu de Jesus...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 filho e o Espírito Santo. Amém. A todos e a todas, paz e bem.